Mandou entrar? Quem? Lelé. Marido da Celeste? Dona Guiguinha, a senhora sabe de algum crime bacana do Boca de Ouro? Um crime bacana? Se você soubesse o que o Boca de Ouro fez com o Lelé, com o marido da Celeste. Eu diz. tu acha tua mulher bonitinha? Quanto é que você quer de mim, rapaz? já Eu Eu sabe. Isso de... é o cacete. Eu gosto que me chamem de Boca de Ouro. Uau. Mas tem uma condição. Eu quero que a tua mulher venha buscar esse dinheiro pessoalmente. Quer dizer que o Boca tomou a mulher do Para de pichar o boca de ouro, Gui. Calma, gente. Boca de ouro não mata mais ninguém. Morreu. Assassinado. Morreu? A senhora não sabia mesmo, dona Lina? Não vida. publica nada do que eu disse, eu te peço. Eu falei aqueles troços por raiva. Na verdade, a Celeste era uma sonsa. Não tinha nada de inocente, pelo contrário. Eu vou dizer por que você me traiu. Uma gente no notar se viu você me beijando? coloco ele quase me mata! Eu não vou ficar aqui pra ouvir isso. Madame. Boca. A verdade é que o Boca de Ouro era um covarde. Eu não sou mais nem o que os jornais dizem que eu sou. <risos> o Boca era homem ali. Macho como uma mulher gosta. Eu disse que eu vim aqui pra ficar, não foi, Boca? Ué. Se não é amor, se não é dinheiro Por que foi que você me corneou? Boca é um santo Tudo que dizem dele é mentira, Boca nunca matou Matou Boca? Nunca Mataram Boca de Oro? Aguarinha a pouco E parece que foi uma mulher Pensando bem Eu sou meio Deus mesmo Querem saber o que aconteceu no duro?